A entrevista de hoje é sobre coração com o doutor Eduardo Mesquita de Oliveira do Hospital Israelita Albert Einstein, ele que é médico cardiologista de adulto e infantil. Que efeitos estão sendo observados, é, que sequelas né, estão sendo observadas relacionadas à Covid-19 no que diz respeito ao coração das pessoas? As manifestações é, cardiovasculares, elas estão presentes também na, na, no SARS-CoV-2 ou COVID-19, na doença COVID-19. Na, lá na China, na, na, onde teve, to, começou todo esse problema, por exemplo, tem dois trabalhos até que recentes, tem um trabalho, por exemplo, de mais ou menos uns 1.100 pacientes, que ele, ele mostra que, que hospitalizados, né, que tem mais ou menos assim, as, que tem comorbidades, que são os principais, os mais graves, por exemplo, a hipertensão, ela está mais ou menos em 15% da, da, da, das comorbidades, né? A, a parte de diabetes também de 7,5% das pessoas e a parte de doença coronariana em torno de 2,5% das pessoas, quer dizer, de, de 1.100 pacientes, mais ou menos essa é a, a porcentagem de acometimento e de, de, de comorbidades que a gente fala, né? que são doenças que estão junto com, que vem junto com o covid e, e esse é um estudo. E outro, outro estudo também interessante, bem atual também, do, do ano passado, que tem, assim, 45 mil pacientes que foram estudados também na China, é, é, é, mostra que é, 4,2% desses pacientes que foram cometidos tem acometimento é, cardiológico, né? Então, veja bem, não é tão pouco, De 45 mil pacientes, você tem mais ou menos quase 2 mil que são acometidos do, do ponto de vista cardiológico, né? Ainda são poucos os relatos de sequelas é, cardíacas ou cardiovasculares relacionadas à Covid-19, mas acontecem eventos aqui e ali que é, ainda estão, né? Eu imagino os médicos e a comunidade científica entendendo, colhendo esses dados para ver se de fato eles são é, relevantes ou não. Estamos falando de que problemas que já apareceram aqui e ali? Quais seriam essas consequências cardiovasculares, mais observadas até agora? Primeiro são as miocardites, né, que que são é, que atinge, né, o próprio vírus atinge o músculo cardíaco, quer dizer, o miocárdio, o cardiomiosto, que é a célula miocárdica, né, que tem várias formas dele atingir a, a, o miocárdio. É, as pericardites, né, que, que é o pericárdio é uma membrana que envolve o coração, que protege dos traumas que a gente pode ter durante a vida, e também pode ser uma pericadite, que dá dor no peito, dá, dá, dá um, um, um sintoma bastante, até um diagnóstico diferencial de, uma, de um infarto do miocárdio, mas às vezes é só pericadite viral. Você tem as arritmias que podem aparecer, né as arritmias, bloqueios de ramos, bloqueios de condução, uh, você tem também... O, a insuficiência cardíaca, né, que, que, que pode evoluir, que o coração, em algum momento, ele não tem capacidade de, de, de, da demanda do que a gente necessita do corpo todo, ele não consegue fazer toda essa, essa liberação de oxigênio para os tecidos, e também temos outra, outra alteração que pode ter, que é a síndrome coronariana aguda, quer dizer, um paciente tem... É, várias placas de gordura, vamos dizer assim, na coronária, e essa placa que é uma inflamação também, uma placa de inflamação de gordura, mas também tem várias outras substâncias, que pode, de repente, sofrer uma injúria pela inflamação causada pelo COVID e o paciente desenvolver um infarto agudo do miocárdio. O vírus, ele atingiria... É, entre outras coisas, mas o músculo do coração. Isso de fato aconteceu? Durante, isso, isso de fato foi visto é, com frequência durante a, a, a fase aguda da doença? Você pode ter inflamação pelo vírus, né, que, que causa diretamente no endotélio, na parte interna, pode ter uma endotelite, e essa endotelite poder é, levar a um, a um acidente vascular cerebral, também está descrito, né? e ou eventualmente até a própria miocardiopatia, que é a própria doença do músculo cardíaco, pode ter a formação de um coágulo que também está descrito também, né? E esse coágulo viajar pelo corpo da pessoa inclusive na parte cerebral levar um trombo lá para cima da, da, da do cérebro, né? E a pessoa ter uma, uma, uma um acidente vascular cerebral. Doutor, nesses casos é, pós-Covid, em que problemas cardíacos é, foram observados, eles estão relacionados a pacientes que tiveram um quadro mais grave da doença ou há também relatos de pacientes que tiveram uh, uma Covid assintomática ou muito leve e ainda assim apresentaram algum tipo de problema cardíaco depois de curadas da doença? As formas leves, eh, em geral, você tem um comprometimento eh, muito pequeno, quer dizer, a pessoa tem poucos sintomas e acaba, eh, em geral, não, não tendo, na, pelo menos na fase aguda, na, não tendo nenhuma eh, repercussão da doença, né? Assim, tendo muito pouca repercussão, principalmente para o lado cardíaco. O lado cardíaco geralmente são pelas as infecções moderadas e graves, né? aqueles pacientes que acabam tendo que se internar e, e depois acabam, às vezes, até indo para o UTI. Então, essas formas moderadas e graves são que a gente vai ter que estudar muito daqui para frente para saber como é que, depois que passar a fase aguda da doença, a gente saber como é que eles vão evoluir, né? na fase, vamos dizer assim, crônica da doença. Na fase aguda da doença, a gente já conhece bastante coisa do ponto de vista cardiológico, é, consegue fazer o tratamento habitual para essas, essas complicações cardiológicas, mas na fase crônica, né, que nem você falou, depois que passar toda a inflamação, vamos dizer assim, a gente não tem ideia ainda, tem quase nada de trabalho, porque são, na verdade, são 12 meses só que a gente tem dessa evolução, dessa doença, no começo, a gente estava muito preocupado com o tratamento, o diagnóstico, é, como fazer, é, enfim, morrendo pessoas, quando, como continua ainda morrendo, mas a gente tem uma ideia mais ou menos do que precisa fazer. Na fase crônica, a gente não sabe como que vão evoluir esses pacientes que foram acometidos é, do coração. Então, a gente vai ter que ter daqui para frente é, estudos para a gente saber é, se vai ficar sequelas importantes ou não, o que a gente sabe é que é importante, que até já deixo aqui um recado, é que as pessoas que, de todas que tiveram COVID, a meu ver, é, devem passar por uma avaliação, é, se for um COVID, leve para uma avaliação de um clínico geral, um, um médico de família, mas se for uma, uma, uma, um COVID, uma, um Sarkov 2 moderado a grave, é, é bem provável que tenha alguma sequela, inclusive com essa possibilidade de ter sequela cardíaca. Então, a gente orienta para que essas pessoas, mesmo depois que já saíram do hospital, que estão em casa, eles devem passar, os moderados a graves que tiveram esse acometimento, devem passar com, ou foi mais grave pulmão, passar com o pneumologista, se afetou o coração, tem que ter um acompanhamento do, do, do cardiologista para poder é, diagnosticar precocemente, qualquer tipo de arritmia que possa ap apresentar, porque quando você inflama o coração, quando o vírus agride o coração, você pode ter vários problemas, formação de coágulo, você pode aumentar o coração, crescer, pode ter um coração dilatado, você pode ter arritmias graves, e até é descrito durante a fase aguda, é, morte iminente, né? Quer dizer, morte... É, é, Morte prematura, né? A pessoa morre no hospital ou morre logo em seguida. Então, geralmente, depois da terceira semana, quando acomete muito muito gravemente o coração. Algum sintoma que elas devam prestar atenção é, para o caso de aparecer, elas procurarem, agilizarem essa volta ao médico? A gente sempre deve procurar o médico e ele deve ficar atento a algumas alguns sintomas. Por exemplo, uma falta de ar que ele tem assim inexplicada, que ele ficou depois do Covid, é, palpitações, que é importante, é, dor no peito, né? às vezes pode ter ficado com uma inflamação do pericárdio, ele pode ter uma dor no peito, é, até também piorar uma insuficiência coronariana, se ele tiver placas de gordura nas coronárias, ele pode eventualmente é, desencadear uma, uma inflamação nessas placas e de repente ele passar de uma dor precordial leve aos grandes esforços passar para uma dor aos pequenos esforços ou até uma dor precordial de origem cardíaca, né, é, é, é, em repouso. Então, é, esse tem vários sinais, né, que a gente tem é, na, na cardiologia que podem ajudar o paciente a, a gente a, pode ajudar o médico, né, a, a, a fazer o diagnóstico de alguma complicação que ele está tendo aí da da Covid-19. E, e para isso a gente pode usar alguns recursos né quando for tiver possibilidades recursos mais é, profundos no caso ultrassom de coração e um, até um teste da esteira para ver como é que ele ele tá se comportando como é que tá se comportando o coração uh, eventualmente até uma ressonância magnética no caso mais grave mas em geral se for um COVID, eu acho que todas as pessoas tiveram covid mesmo que seja leve Devem passar por um clínico geral, um médico de família, que pelo menos pediu um raio-x de tórax para ver como é que ficou o pulmão dele, ver o tamanho do coração, um eletrocardiograma, que são exames simples, baratos, que qualquer saúde pública pode fazer, e às vezes até alguns exames laboratoriais também simples, para que a gente possa dimensionar melhor. E os casos mais graves, aí sim, tem que ser, tem que ser mais profundos, exames mais sofisticados, para que a gente possa fazer um diagnóstico correto. Né? Inclusive, essa parte do desses atletas, inclusive, é, são, é muito importante, né? Muitos deles é, são leves, ou são, são, fazem um COVID leve, mas existem alguns que, eventualmente, a gente tem que até tomar cuidado, porque pode estar desencadeando alguma arritmia e, e não, a não permitir esporte competitivo e... e, e e vai aí afora, né, mesmo os esportes de, de academia, aí precisa tomar muito cuidado para que a gente não tenha, ou seja, surpreendido por uma morte iminente, ou uma arritmia grave, uma parada cardíaca, alguma coisa nesse sentido. Recado dado, doutor Eduardo Mesquita de Oliveira, cardiologista de adulto e infantil, muitíssimo obrigada é, por essa conversa tão esclarecedora, tão importante, e que a gente espera que seja difundida e divulgada, que as pessoas compartilhem esse vídeo, para que essa informação chegue muito longe e sirva de esclarecimento para tantas pessoas que podem ter esse alerta, é, é, que pode salvar uma vida. Essa é a verdade. Muito obrigada, doutor. Não, sem dúvida, eu também agradeço aí a oportunidade e lembrando sempre que a gente está ainda no meio da, da, da, da pandemia, é, a gente deve manter os mesmos cuidados, né? lavar bem as mãos, lavar, é, usar as máscaras e fazer o distanciamento, porque a situação está grave, ainda estão morrendo mais que 1.200 pessoas por dia, então, é, e a gente nunca sabe como é que ela pode evoluir, então, o melhor é não ter, se tiver, faz um bom acompanhamento e deve dar, Uh, esperamos que sempre corra tudo bem para a pessoa e não seja um Covid grave. Exatamente, que a vacina chegue logo para todos. É isso aí, gente, doutor Eduardo Mesquita de Oliveira, falando para a gente os problemas do coração nessa síndrome pós-Covid. Para todo mundo ficar de olho, todo mundo que teve a Covid-19, saber que novos problemas podem surgir ou continuar por algum tempo, quanto a gente não sabe. Estamos aqui para aprender, para trocar informação. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, se por um acaso você é novo por aqui, e fique ligado nessa playlist, Síndrome Pós-Covid. A gente vai falar de cérebro, de coração, de cabelo, de sono e muito mais. Até o próximo vídeo.